Nós convocámos esta manifestação hoje, no Dia Nacional da Juventude, no dia 28 de março, tendo em conta as condições de vida e de trabalho dos jovens trabalhadores que se têm vindo a piorar e uma condição que se tem vindo a agravar. Uh, os baixos salários, que fazem com que nós saímos de casa cada vez mais tarde, de casa dos nossos pais, que nos dificulta a emancipação e de, de, de, de tornarmos independentes, a precariedade que se mantém uma norma, uh, os horários regulados e, portanto, a necessidade que temos de soluções urgentes que alterem este, este rumo e que nos permitam tornarmos independentes, de tornarmos-nos casa dos pais. Uh, e Sermos jovens também, temos o direito a sermos jovens. É em cima de horas extraordinárias, cada vez mais, é não conseguimos conciliar a vida profissional com a vida pessoal, é procurar onde nos dão aumentos salariais, onde conseguimos sustentar, ter duplos e triplos de emprego, é o que os enfermeiros enfrentam hoje em dia. Eu pronto, tenho um contrato, uh, contrato a termo, diga-se passagem, e Apesar de trabalhar no setor bancário, muitas pessoas acham que ah, recebe se bem. Não, recebo salário mínimo. Diga-se passar Recebo salário mínimo e, como devem imaginar, o salário mínimo não me proporciona o um mínimo, que é ter uma vida própria. Eu não consigo sair da casa dos meus pais, não consigo fazer praticamente nada. Não, não, não há como ser, principalmente, arrendar uma casa. Não, não, há, não há muito o que fazer com o salário mínimo. Olha, há uma coisa que eu tenho a certeza. É que esta luta que se está a desenvolver hoje, como aquelas que têm desenvolvido, nomeadamente a greve da administração pública, que era a manifestação nacional de 6 no dia 18, são lutas que valem muito a pena, porque já, não obriga, já obrigaram o Governo a tomar desse tipo de medidas muito limitadas, muito insuficientes, que não vão resolver os problemas de fundo, mas já abriu brechas nessa, nessa opção e, portanto, a luta vale a pena uh, e o Governo vai ter que continuar a dar a resposta, ainda que aquelas que têm dado são muito limitadas e que não vão resolver. O que vai resolver este problema de fundo que enfrentamos é o aumento geral dos salários, essa é a questão que se coloca como uma questão fundamental para o presente e para o futuro para o nosso país.